Olha o nosso amigo que proporcionou <risos> isso aqui, ó. Glória a Deus! <risos> a senhora merece. Vamos lá ver? Vamos lá ver? <risos> eu tô aqui. Ué, por que não? Por que, que eu não acredita que sou eu? Tudo bem com a senhora? Aqui é o seguinte, ó. Simpaticíssima, vim aqui durante a campanha, ela me mostrou o problema que tem na casa dela. O terreno dela fica mais baixo, a casa de cima passa o esgoto e ali não tem uma vendação adequada, porque é uma briga, custa dinheiro. É, ele vem por aqui, né? Desce por aqui. Quanto tempo que tá esse mau cheiro aqui na casa da senhora? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Eu já corri tanto, mas já corri tanto, mas não consegui. Agora a minha idade já aumentou, né? Já tô com 75. Sentir esse fedor de esgoto aqui, não dá. Só tá passando aqui porque o meu falecido marido autorizou. Porque é compadre. Entendi. Agora morreu os dois, uhum. morreu tudo. E a gente ficou com fedor, né? É. Acho que tem uns 10 banheiros, fora é. de lá de trás que também passa aqui, né? Isso. Tem passa tudo aí, né? Passa. Mas, mas como é? Fica lá em cima. E vai... A água desce, né? Desce. Aí a lei fala o quê? A lei fala que quem tem o terreno em cima, a pessoa que tá embaixo, é obrigada a deixar a água passar. Só que. É... Não pode ter essa bagunça. Obviamente não pode vazar esgoto uhum. na casa de ninguém. Com só certeza. tem que arrumar isso daqui. Também tem coisas que eu posso fazer. Eu venho aqui, cobro, né? Uhum. Que é o que eu posso fazer. Uhum. Agora resolver, aí eu tenho que cobrar ah, o vai... responsável. Ah, <risos> Mas eu vou você... te ajudar. Faça antes que eu morra, tá? Não, a senhora vai ver bastante ainda. E vai ter uma casa <risos> cheirosa. Você vai ver só. <risos> Faça antes de eu morrer, porque. Olha, até agora eu não consegui. não. Pessoal, como vocês sabem, né, no ano passado lutei muito ali para que a gente não aprovasse o aumento do salário dos deputados e me comprometi que se passasse ia doar todo o aumento. E o Márcio Colombo, que é o nosso vereador aqui em Santo André, né, deu uma sugestão. por que você podia fazer uma doação aqui para um caso que é grave, para um caso que é difícil, tá acabando com a vida de uma família. E o Márcio me trouxe. Fez um vídeo, assisti o um vídeo e fiz questão de ajudar, né Marcos? O que se sensibilizou, ajudou costumeiramente, né? Desde quando entrou até hoje, faz as doações religiosamente, até no segundo mandato, parabéns! E ele, a gente conseguiu, vocês vão ver na imagem, né? Vocês já sabem do que se trata, a gente veio aqui para consertar a casa de uma senhora que tinha 20 anos aí de problema com mau cheiro e a gente fez algo a mais, veja o vídeo e veja como é possível com pequenos gestos a gente mudar a vida de pessoas. Vem cá, tudo bem, aqui? Tudo bom? Olha o nosso amigo que proporcionou <risos> isso aqui, ó. <risos> a senhora merece. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Aqui, aqui foi uma das intervenções, tá? O que que acontecia? Aqui era um lugar que era de terra Embaixo tem uma caixa de esgoto E ela passou por quase 10 anos, né? Quase vale 10 E subiu o cheiro muito ruim aqui Porque a casa que vem o esgoto de cima Passa e vai pra rua E vazava a, a questão do cheiro ruim Ah, que é o cheiro. É era. E foi resolvido definitivamente Né? E o banheiro, né? Porque passava esgoto, e devia... agora não tem mais. Agora não tem mais. Outra coisa, né? Ah, agora tá mais. Maravilhoso. Tá vendo? A senhora, a Eu... senhora merece. Aí, graças à doação que ele fez, a gente conseguiu não só fazer aqui, que a gente fez também o banheiro dela. O banheiro dela... Foi... Tá bonito o banheiro? Tá. Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Ah, que legal! Olha, tá novinho! <risos> maravilha! Meu Deus! Que maravilha! Que lindo! Clarinho, né? Branquinho. Pô, até mais gostou de tomar banho agora, né? Ah, ficou muito Você que legal, Nossa, que legal. Tá e, quem a gente também, que aqui tem um banheiro aqui em cima que também tinha infiltração. A gente aproveitou os materiais, a mão de obra, consertou lá também para não ter mais infiltração. Aqui ficou 100%. Ficou. ficou. Ah, aqui também. Ah, é? Aqui também. Ah, é? Aqui. É, aqui, aqui fez também. uma caixinha nova, né? Fez. Aí também saiu cheio de esgoto. Também. Aí agora faz uma caixa nova aqui é outra coisa. Maravilha. Deus abençoe vocês todos. Tá bom? Amém. Obrigado mais uma vez. Ó, a gente fica muito feliz de estar aqui. Primeiro, agradecer o, o Márcio por dar o caminho de mostrar né, o quanto você estava precisando aqui, né, a Dona Maria. que de Deus abençoe vocês. Cheiro de esgoto, mais de 20 anos, assim, outro... Poxa, fico triste de saber que não, não teve solução, que você correu não, atrás. Corri. Que, enfim, era o mínimo, né? Bom, ninguém merece estar tá, tá com, com um cheiro de esgoto em casa ah, a, há tanto certeza, tempo, né? com o um filho, com o um neto, neto né? crescendo com esse cheiro. então Cheiro de esgoto, banheiro com infiltração, com goteira, tudo Sim. isso foi resolvido. E agora é o banheiro Deus. clarinho, né? Branquinho. Meu Deus, <risos> legal, né, Márcio? Você, hein? Eu quem? É isso aí, ó. É quem? Quem em Fala, fala quem em não, não, eu só sei falar quem. Ó, <risos> <risos> oh, não, vai falar, tem que falar quem em Cataguire. Cata, catadeire? Ah, é, é, é isso aí. Tu, faço <risos> questão de, de ajudar. Fico muito feliz que tenha ajudado a senhora. E... Eu também fiquei muito feliz. Deus abençoe você. Que Amém. Multiplique. Todos nós. Você também. Que multiplique vocês por muitos e muitos, né? Que você possa ajudar muita gente. Vamos ajudar com certeza.